Vamos falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência? Com as alterações trazidas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, as contribuições previdenciárias dos servidores passarão por alterações significativas, que valerão a partir de 1º de março de 2020. Primeiramente, é necessário entender o que constitui a base de cálculo para as contribuições da Seguridade Social. Resumidamente, é a remuneração do cargo efetivo, mais as vantagens permanentes. No caso dos servidores técnicos administrativos, por exemplo, é a soma do vencimento básico, mais o incentivo à qualificação. Já no caso dos docentes, a base de cálculo é a soma do vencimento básico, mais a retribuição por titulação ou RSC. Até então, o percentual de desconto a título de previdência é de 11% sobre a remuneração base do servidor. A partir de março, em razão da Emenda Constitucional número 103, teremos várias alíquotas diferentes, cada qual correspondente a uma faixa salarial. Lembrando que R$ 1.045 se refere ao valor do salário mínimo atual e R$ 6.101,06 se refere ao teto do Regime Geral da Previdência Social. Tais alíquotas serão aplicadas de forma progressiva sobre a base de contribuição dos servidores ativos e também dos servidores aposentados e pensionistas que recebam proventos acima do teto do regime geral, incidindo cada alíquota sobre uma determinada faixa. Não se engane, as contribuições não são fixas de acordo com a sua faixa salarial. Por exemplo, se sua remuneração base é de R$ 3.000, ou seja, está na faixa de R$ 2.089,01 a R$ 3.134,40, não significa que sua contribuição será de 12% sobre esses R$ 3.000. Na verdade, ela resultará da soma dos resultados obtidos após a incidência das alíquotas em cada faixa salarial, gerando, portanto, uma alíquota efetiva menor que 12%. Na prática, é como se dividíssemos a remuneração do servidor em várias partes, aplicando uma alíquota diferente para cada uma delas. Vamos tomar como exemplo um servidor da carreira TAI, que ingressou antes de 4 de fevereiro de 2013, data da implantação da FUNPRESP, e cuja remuneração base ultrapasse o teto do regime geral. Note que existem outras rubricas de pagamento, como auxílio alimentação, cargo de direção, assistência pré-escolar, per capita saúde, mas só consideraremos o seu vencimento básico e seu incentivo à qualificação, ou seja, R$ 7.994,33. Consideremos ainda que esse servidor não fez a opção pela FUNPRESP, portanto, a faixa contributiva será considerada até o limite da remuneração base. Dividindo a remuneração nas respectivas faixas, temos o seguinte resultado. Para achar o valor exato da contribuição, devemos efetuar a subtração entre o limite de uma faixa e o limite da faixa anterior, multiplicando em seguida pela alíquota correspondente. Na última subtração, devemos lembrar de limitar ao total da remuneração base. A seguir, somamos os resultados obtidos em cada faixa e teremos, então, o valor da contribuição. Como se vê no exemplo, o servidor em questão tem hoje uma contribuição previdenciária de R$ 879,38. A partir de março, essa contribuição passará a ser de R$ 987,62. Para os servidores que ingressaram após 4 de fevereiro de 2013 e para os professores substitutos, a contribuição se dará até a faixa limite do teto do regime geral. Isso ocorrerá também com aqueles servidores que ingressaram antes de 4 de fevereiro de 2013, mas fizeram a opção pela Funpresp. Vamos a um exemplo de um docente que ingressou no Executivo Federal após 4 de fevereiro de 2013. Considerando seu vencimento básico e sua retribuição por titulação, chegamos a uma base de cálculo de R$ 12.272,12. No entanto, como docente ingressou após a implantação da Funpresp, sua base de cálculo limita-se ao teto do Regime Geral de Previdência Social. Após a divisão pelas faixas e aplicação das alíquotas correspondentes, chegaremos a uma contribuição de R$ 703,10, ou seja, uma diferença de R$ 41,98 a mais em relação ao valor pago hoje a título de contribuição previdenciária. Para os aposentados e pensionistas, só haverá alterações para proventos acima do teto do regime geral, ou seja, eles passarão a contribuir somente sobre as faixas que ultrapassarem esse teto, nas mesmas alíquotas dos servidores ativos. Vejamos um exemplo de um servidor aposentado que tem a sua remuneração base no valor de R$ 16.500. Importante destacar que as contribuições previdenciárias para muitos servidores irão diminuir. Se a base de cálculo for de aproximadamente R$ 4.701,50 para baixo, as novas alíquotas serão vantajosas para o servidor. Já se a remuneração base for acima disso, o desconto previdenciário aumenta. Em caso de dúvidas, o setor de gestão de pessoas da sua unidade e a pró-reitoria de gestão de pessoas estarão à sua disposição.